Águas cinzas e filtro biológico, vamos ver a qualidade visual e olfativa da água em diferentes etapas do tratamento. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanharem o trabalho e os vídeos. Aproveitando, se não for inscrito ainda, se inscreve no canal e entra lá no grupo nosso, a gente tem trocado umas ideias legais. O vídeo de hoje, vamos conhecer, de vez em quando eu gosto de fazer isso para acompanhar a evolução do sistema. É, nessa, dessa vez eu fiz a mesma coisa. Lá no primeiro filtro, no segundo filtro, no banhado e no primeiro laguinho, eu fiz uma coleta de amostra de água para a gente fazer a comparação visual e também olfativa é, de como é que está essa evolução. Então, o vídeo de hoje mostra essa brincadeira. A máquina de lavar encerrou o ciclo. Já tem alguns minutos que parou de lançar água no sistema. Essa água, esse efluente, já está sendo drenado pelo sistema. Então aqui a gente vê que já baixou bem o nível da água. Ela deve baixar um pouco mais, de maneira que as pedras fiquem descobertas. Com isso aqui a gente tem... Oh, bom dia, seu João! Então, aqui a gente tem também um processo de evaporação. Isso vai aumentar um pouco a quantidade de água presente no, na atmosfera. Então, o microclima vai ficar um pouco mais úmido, o que é legal nessa época agora mais seca. Tanto as árvores quanto o sistema, eles colaboram para que essa sensação de desconforto, de ar muito seco, não aconteça tanto aqui em casa. Porque aí a brisa incidente no lugar, a gente tratou isso em outros vídeos, ela vem desse quadrante, de maneira que ela leva um pouco mais de umidade para dentro da casa. E isso também me informa, se de repente o sistema não estiver trabalhando muito bem, eu recebo essa informação lá por conta de odores. Na hora que a gente usa a máquina, chega muito efluente é, ao mesmo tempo no sistema. Então é natural, é normal que um pouco de, de odor exale. Alguns minutos depois isso já cessa. Nesse momento eu sinto cheiro só quando chego muito perto do, do sistema. Aqui também a água está passando, a gente quase não vê, mas ela está sendo drenada para o braginho, que agora já está com volume de água bem maior. Céu claro, manhãzinha mais fria de outono, os nossos filtros funcionando bem e de vez em quando eu gosto de fazer umas avaliações das características organolépticas da água do efluente Organoléptica é visão, tato, audição. A gente não vai provar a água, mas a gente vai fazer uma, uma avaliação que, lógico, é, é subjetiva, porque não tem instrumentos medindo. Mas nós vamos fazer a coleta das águas em cada um do, dos pontos do, do sistema para a gente acompanhar a evolução dela. Tanto visual quanto olfativa. Então aqui ela cheira um, um pouco mais forte. O segundo filtro. Vamos dar uma olhada como é que estão as coisas aqui. Com cuidado a gente recolhe a água para evitar que venha partículas, né, sujeira. Filtro 1, um, filtro 2... Deixa eu ver o odor. O odor já diminui um pouco. E vamos fazer a coleta aqui embaixo no brejinho. Então ele passa por um filtro, passa pelo segundo filtro e passa por um filtro maior, que é o brejinho. E nós vamos coletar um pouquinho dessa, dessa água aqui. Ok, aqui a gente já tem um pouquinho mais de material particulado. Ela tá um pouco mais parada, né? Na, na superfície, legal. O odor é pouco. E vamos lá embaixo colher do laguinho. <risos> Olha que belezinha que tá aqui. Os laguinhos. Olha a vegetação, como é que já se estabeleceu. A gente consegue ver, olha a qualidade da água aqui, já está uma qualidade bem legal. Odor nenhum. Olha só a água, visualmente já está com uma qualidade bem melhor e aqui temos as quatro águas Vou tentar colocar no... primeiro filtro a água está um pouco mais cinza por isso água cinza segundo filtro ela já não apresenta coloração cinza, está meio amarelada aqui. O brejinho, com algum material particulado junto dele. E a terceira água, já com uma qualidade visual eufativa muito boa. Ó, quanto ao odor. Então, vamos dizer que o odor dessa daqui, eu pontue 10. Estou trazendo isso só para a gente ter uma ideia né, da, da escala que tem aqui de odor. Essa daqui 10, essa daqui a última, nenhum cheiro, absolutamente nenhum cheiro, nenhum odor. Então, nós vamos colocar zero. Então, de 0 a 10, vamos ver as outras. Ó, no segundo filtro, em relação ao primeiro, eu vou dar 4 só para essa aqui. Ó. Ou seja, essa daqui está cheirando muito mais forte do que essa. Agora, quando a gente fala cheiro forte, não é cheiro de esgoto. né? É, é o cheiro da água cinza. Essa daqui já não apresenta cheiro nenhum. Vou dar nota 1 um para ela. Então, essa daqui absolutamente nenhum cheiro. Nota 0. Vamos dizer, algum cheirinho muito lá no fundo. Nota 1. Um. Poderia ser 0 também. Aqui, vamos dar uma nota 4. Vamos ver se vai ser 4 mesmo. Espera aí. tá Vamos dar uma nota 6 para essa daqui. E nota 10 para essa daqui. Essa daqui cheira bastante essa cheira bem menos, não tem cheiro, absolutamente nenhum cheiro. Legal, né? Legal. Tiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos e vê só. Tá na hora de você fazer alguma coisa dessas aí na tua casa, né? Ou então auxiliar a tua comunidade a fazer alguma coisa nesse sentido, cuidar um pouco dos esgotos da casa porque aí a gente não entende esgoto mais como uma coisa ruim, muito pelo contrário, a possibilidade de gerar mais vida e diversidade e cuidar da própria água é, é uma brincadeira divertida de, de se brincar. Né? Então, se você quer fazer isso e ainda está com alguma dúvida de como é que resolve essas coisas, estamos montando um curso, preço acessível, virtual, com apostila, certificado, tudo bonitinho, né? Vídeos também explicativos. Nós vamos ver o passo a passo de como é que você monta um sistema desse na tua casa, né? de baixo custo, o custo você que vai definir. Se usar materiais é, mais em conta, vai ser aí um custo menor, né? Se resolver fazer com uma estrutura mais reforçada, o custo vai ser um pouco maior. Então, o custo fica por tua conta. Mas a gente vai ver nesse curso como é que funciona cada uma das etapas, quais são as etapas que devem estar presentes, qual é a qualidade que se espera em cada uma dessas etapas. Então a gente vai ver um pouquinho de legislação, a gente vai ver um pouquinho de conhecimento técnico de como é que acontecem essas etapas, como é que os micro-organismos estão trabalhando em cada uma dessas etapas, o que é que a gente pode esperar a partir de análises laboratoriais feitas em diferentes sistemas, diferentes sistemas que podem ser... É, desenvolvidos ou utilizados para o cuidado das águas da, da tua casa. Legal? Então, fique atento que daqui a pouco a gente vai ter aí como é que você vai poder participar disso. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.